Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos e já vamos ver cinco fatos que, se não aconteceu, vai acontecer muito em breve para Libra. Primeiro fato, segundo, terceiro, quarto e quinto fato. Libra, primeiro fato. Se você estiver gostando de alguém, essa pessoa te corresponde. Por quê? Cavaleiro de Paus é a abertura, entrega, paixão. Para alguns, é você seguindo um propósito intuitivo, como se você estivesse vendo que o momento certo é agora. Porque você sente. Alguns estudou, esperou, se moldou para chegar até esse momento de ação. Segundo fato. Você não saber que rumo tomar, o que fazer para se sentir feliz. É como se houvessem algumas opções. Que te deixam ainda mais em confusão. Você pode estar também escondendo sentimentos. Se segurando. Enrolando. E evitando se entregar. Para aquilo que você sabe que vai te fazer feliz. É como se fosse... Um lado quer e o outro fica pensando o que vão falar. Terceiro fato. Você vem atraindo situações boas, pessoas legais. Pode ganhar um presente, um sorteio. Para alguns, é uma conexão muito forte com a espiritualidade, que vai te gerar prosperidade. E pode ter também a oportunidade de ajudar pessoas, seja com seu conhecimento, com a sua presença, ou com coisas materiais. Quarto fato, romance no ar, romance no ar, alguém que está chegando na sua vida com intenções amorosas, nem sempre é alguém novo que surge, pode ser alguém que você já conhece, mas não sabia desse interesse, de qualquer forma, tanto solteiros quanto comprometidos, vem momentos de muita satisfação amorosa e você está a caminho de ter uma realização. Quinto fato: essa situação que saiu aqui, deixa eu até aproximar. Ela também saiu para o signo de Virgem. Mas eu senti de falar um contexto diferente. Que é o de ser passado para trás. Pode ter algo tentador que não será legal. Exemplo. Alguém fala. Faça tal coisa para mudar de vida. E isso pode te gerar mais dificuldades. Algo mais ou menos nesse contexto. Como uma correria impulsiva que não te deixa ver que você pode sair lesado. Para alguns, é uma questão de soltar as preocupações que vêm de fora. Como a escassez de recursos, que é algo mais mental do que real. Gratidão.